Você já teve vontade de investir na bolsa, diversificando sua carteira de uma forma mais acessível e com menos riscos? O ETF pode ser uma opção. A sigla, em inglês, significa Exchange Traded Funds. Parece difícil, né? Mas eu te garanto que até o final desse vídeo você vai entender o que é. O ETF é um fundo de investimentos que tem como referência um determinado índice. Mas, primeiro, é importante entender o que é um índice. Ele representa a performance de um conjunto de ativos financeiros, que podem ser ações, títulos de dívida ou até mesmo diferentes tipos de moedas digitais. O índice pode representar, por exemplo, as ações do setor elétrico, financeiro ou até mesmo de empresas de tamanhos diferentes, como os small caps e blue chips. O ETF reúne justamente essas ações e ativos, copiando e acompanhando os índices. O investidor interessado compra então uma cota, levando esse pacote. Por exemplo, se o ETF é baseado no índice Bovespa, que hoje é formado por ações da Petrobras, Itaú e Vale, o fundo também terá. Se você é um investidor que quer manter o rendimento igualzinho ao do Bovespa, pode comprar as cotas do ETF. Agora, se você tem interesse em investir em empresas comprometidas com questões ambientais, pode comprar cotas de um ETF ESG, que replica e reúne as ações de companhia desse tipo. O legal dos ETFs é que o investidor consegue ter uma variedade em um mesmo produto. Além disso, eles são considerados mais acessíveis, já que investir separadamente em cada uma das ações sairia mais caro. Hoje, existem diversos tipos de ETF, os que seguem o mercado americano, mercado de renda fixa, de renda variável e até mesmo os de criptomoedas. Aliás, eu vou deixar aqui um vídeo para você entender mais sobre o primeiro fundo de ETF de cripto do Brasil. Quer saber mais sobre o tema investir em ETF? É muito fácil, é só abrir uma conta na Genial. A gente tem por aqui um time de assessores prontinhos para te atender. Aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até mais!